E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui para mais um unboxing dessas maravilhas que são as caixinhas nerd ao cubo Galera, eu recebi mais uma caixinha, se você não viu o último unboxing, clique aqui nos cards do YouTube para você assistir, tem muitos presentes legais que eu recebo E essa aqui, como vocês já podem ver, tem a aparência de um que... Um Pokédex galera, então eu espero que essa caixinha venha com, venha com novidades do Pokémon, aproveitando a o hype que tá no Pokémon GO, olha só, a caixinha toda personalizada, se você quer ter aí, você pode esperar que todo mês vai vir algo muito legal na sua casa. O link tá na descrição e corre porque as assinaturas são limitadas Se você não pegar rápido, você vai acabar ficando sem o próximo mês Então beleza, temos aqui a nossa caixinha personalizada Eu guardo praticamente todas as caixinhas que eu tenho E temos aqui uma revista que a Nerd ao Cubo sempre envia nas caixinhas Dentro dessa revista tem muita novidade Tem alguns é, algumas pessoas que fizeram um unboxing e marcaram no Instagram Vão aparecer aqui, enfim galera essa é uma revista com informações e além disso, como ela chama spoiler ao cubo, no fim tem falando um pouco mais sobre cada item que veio, na, que veio na caixinha. Então se você não quer estragar a surpresa, não leia até o fim antes de abrir os seus presentes. Beleza? Então eu vou pular essa parte aqui da revista e vou vir direto para os itens que temos aqui na caixinha agora. Vamos lá. Temos aqui logo de cara um boné. Mano, e se liga, não é um boné qualquer Eu sou muito cabeçudo Vou colocar o boné aqui pra vocês verem Mas não é um boné qualquer, mano É um boné do Ash Sim, o mesmo boné que o Ash usa no desenho Eles me mandaram E agora eu vou colocar Mano, que doido, velho Agora eu posso ser um mestre Pokémon E estou preparado pra abrir os outros itens da caixinha Mano, logo de cara a gente já vê e eles realmente, realmente querem te transformar em um mestre Pokémon. Porque nós temos uma Pokébola. Agora, <risos> temos uma pelúcia de uma Pokébola, galera. Olha só que legal, mano. Dá até pra, fazer, pra você fazer cosplay. Ela vem aqui pra você pendurar. Enfim, mano, muito legal. Eu já tenho uma pelúcia do Deadpool, uma pelúcia do Angry Birds e agora uma pelúcia do po da, da Pokébola, mano. Deixa eu só ver se eu tô com elas guardadas aqui. Ó, só se liga. A do Deadpool tava aqui perto de mim e agora a pelúcia da Pokébola. Mano, muito legal, muito legal. Já tô com várias pelúcias colecionáveis aqui. Vamos lá então, vamos ver o que mais nós temos. Um botão das Pokécoins de Pokémon GO. Muito legal, opa, quase caiu Muito legal mesmo, um bottom das pokecoins Eu tô muito prestes a ter uma grande coleção de imãs de geladeira Porque eu vou transformar todos os meus bottoms em imãs de geladeira E você que é fã de pokémon, você vai pirar nisso daqui, cara Eu acho... Mano, se liga, tem um deck, um deck mesmo, de fato, aqui, deck de pokémon porque se você não, caso você não saiba, o Pokémon tem, um, tem um, um, um game, um card game, que é um jogo pra você jogar Pokémon com cartas. Como se fosse Magic, Yu-Gi-Oh, todos esses cards, games. E o Pokémon também tem um. E é muito tradicional, caso você não conheça, já tem muito tempo que existem esses decks. E mano, eu acho que eu ganhei um deck de Pokémon pra você iniciar aí a sua, a, a sua coleção. Você, você acabou de ganhar um deck, mano, basicamente. Temos aqui, falando um pouco sobre o Silvian que é uma evolução, é a evolução de fada do Eevee. Tá? Então isso aqui não é dos 151 primeiros Pokémon isso aqui já tá bem lá na frente. Esse Sylveon é a evolução de fada do Eevee. Tá difícil de abrir isso daqui, cara, eu quero ver algumas cartinhas pra mostrar pra vocês. Tá aqui mostrando, ó, galera, esse aqui, esses decks que vieram são decks do tipo planta e do tipo fada. São, vão ser cartas do tipo planta e fada. Então, joga este baralho online. Tem como jogar online também, eu nem sabia. Beleza, abri aqui o meu deck, ó, se liga. Vai vir aqui mais ou menos, eu acho que são 60 cartas pra você batalhar. Vamos abrir. Ok. Veio o Silvio. veio um, uma moeda. Olha só que bonito tinha a moeda que veio junto. E veio um todo dourado, é todo brilhoso, né? Reluzente e todo em português. Mostra os ataques dele, mostra o custo dele é, Enfim, cara, tem que saber como que funciona o jogo, obviamente, né? Tem como você jogar online, que é super legal Eu não sabia que tinha como, mas tem como você jogar online Tem aqui até um código para você usar Use esse código para desbloquear suas recompensas, olha só, legal E temos de fato o deck Temos é, algumas outras moedas que devem funcionar com o gameplay do, da, da, das cartas Temos aqui o campo de batalha né? Igual do Yu-Gi-Oh! mesmo, temos o campo de batalha para você colocar as suas cartas e falando um pouco sobre a expansão XY do Pokémon, falando um pouco dos Pokémons que vem e algumas curiosidades, por exemplo, do Lucario, as Megas evoluções enfim, muito legal, deixa eu abrir aqui para mostrar as cartinhas que vem. Olha só, tradicional fundo e temos aqui as Manas, né que é bem parecido com o Magic as manas de do tipo fada na, na verdade do Pokémon a gente não é não é mana é energia eu acho que fala cada carta tem um tanto de energia que você tem que ter para poder poder usar os ataques enfim tem que tem que ler o manual de instruções para você aprender a jogar temos aqui então ó as energias do tipo fada temos aqui ó o Slacote, que é um Pokémon neutro temos aqui também é, alguns pokémons do tipo planta, esse aqui é o Tornados, eu nem conhecia esse pokémon. Enfim, são Pokémon ó, oh, o Clefairy, o que mais, o que mais, vamos ver, tentar aqui, o oh, oh, Lifion, que é a evolução de planta do Ivy olha só que legal. Temos o Bellsprout, enfim, temos várias cartas de pokémon, mano, muito legal, eu tinha algumas cartas de pokémon na minha infância, mas eu parei de jogar, enfim... E olha só que legal, cara. Ganhar um deck como esse aqui é no mínimo nostálgico pra mim. Deixa eu guardar o meu deck. E terminar o unboxing de hoje. Olha só, a caixinha realmente toda personalizada, galera. Se liga. É, e terminar o unboxing de hoje mostrando a tradicional camiseta. Que vem em absolutamente todas as caixinhas, né? Então sempre você pode esperar uma camiseta. E nada melhor do que mais, uma, mais um item de Pokémon. Olha só, uma camiseta de Pokémon GO, mais especificamente, falando aqui do Pokéstop. É, deixa eu ler que tá escrito. I'm just here for the lure. Ah, eu estou aqui para o lure, né? <risos> eu estou aqui esperando o meu lure no meu Pokéstop. Muito legal, cara, mais um item de Pokémon na caixinha especial de Pokémon, se você gostou. Não se esqueça de conferir o link na descrição, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você tenha gostado do vídeo e queira assistir mais unboxings e mais vídeos aqui no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para você receber no seu celular toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. falo um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima!